Seria mais desafiadora, porque os mergulhadores teriam que trazer uma pessoa a mais do que nas outras duas etapas. Já familiarizados com o percurso, os mergulhadores demoram menos tempo para chegar até os meninos e o treinador deles, que estão a dois quilômetros da entrada da caverna. A missão é exaustiva inclui caminhar, escalar e mergulhar em trechos alagados. Cada menino faz o caminho de volta com dois mergulhadores que levam os cilindros de oxigênio. Há alguns trechos que só têm 90 centímetros de largura por 60 de altura. E às vezes é preciso tirar o cilindro das costas para que passe um de cada vez. 19 mergulhadores entre tailandeses e estrangeiros entraram hoje na caverna. Esse voluntário da Dinamarca, que tem a missão de repor os tanques de oxigênio, falou com repórteres ontem. Disse que nenhum menino jamais mergulhou nessas condições e elogiou a coragem deles. Os meninos do time de futebol Javalis Selvagens. O grupo ficou preso na caverna no dia 23 de junho, depois que uma chuva forte inundou uma grande parte da caverna. Os oito meninos que já foram resgatados se recuperam no hospital. Dois têm problemas graves no pulmão. Um deles sofreu um ferimento no tornozelo. Todos eles têm algum tipo de problema no pulmão, sendo que dois têm infecções com mais gravidade e recebem tratamento especial. A alimentação se restringe à sopa de arroz, mas, numa exceção, os médicos permitiram que alguns meninos comessem pão com chocolate no café da manhã. Eles devem continuar em observação por pelo menos uma semana. E não terão chance de atender a um convite especial que receberam da FIFA, a entidade que organiza a Copa do Mundo. O presidente da entidade convidou os meninos para assistir a final da Copa do Mundo na Rússia no próximo domingo. Mas na escola deles não vai faltar tempo para fazer que eles mais gostam, que é jogar futebol. Os colegas da turma estão ansiosos para uma partida contra os Javalis selvagens que agora renasceram depois de mais de duas semanas dentro de uma caverna. Dali Javalis selvagens, eu é time de todo mundo, né? É, Tem então, uma pergunta, doutor.